Meus amigos, estou aqui debaixo do meu pé de uva e hoje vou falar sobre esta fruta sagrada que aparece em vários momentos na Bíblia, ou sobre a videira ou sobre o vinho que é produzido através dela. As passagens são várias na Bíblia, sobre esse fruto sagrado. E Jesus também as menciona diversas vezes. A uva é um fruto sagrado. A uva é símbolo de prosperidade, de fartura, de longevidade, fertilidade e plenitude. Por carregar esta simbologia, a uva está associada a festividades e à alegria. O fruto está ligado ao vinho, o qual simboliza o sangue de Cristo para os cristãos. Na Bíblia, a uva é mencionada pela primeira vez no contexto da vida de Noé. Gênesis 9, 20 Na Palestina era um dos produtos mais importantes. Todos nos lembramos dos cachos trazidos pelos espiões enviados por Moisés a Canaã. Uma das passagens mais lindas é que João cita Jesus diz Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Todo o ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim... Vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei.